Bom dia, bem-vindos a mais um weekly vlog, mais um dia de compras. Vamos outra vez ao Colombo, para agora estrear o meu vídeo. Eu pus aquilo em estreia porque era para ter sido, não tenho não sido ontem, por isso vou por hoje de manhã. Vamos ao Colombo, oh meu Deus, eu nem acredito que vou para o Colombo outra vez. Dois dias seguidos no Colombo, vou fazer as últimas compras, então vou preparada, ontem fui de saltos altos, tipo, what the fuck. Então, pôs todo de ténis, prontinha, esta bolsa aqui, para ser mais prático, menos uma carteira para segurar. E cá vamos nós, desta vez o também vem porque também vai comprar presentes e aqui vamos nós agora até já. Vim uma hora mais tarde e vejam só, oh meu Deus! Já são há 76 lugares no piso de cima e aqui está esta loucura. Por acaso aqui nem se vê muito bem que está assim tanta loucura. por que ninguém vai para esta fila? Para de me tirar a pastilha assim. Ah pois é. Tenho que tirar a pastilha e lá porque porque senão toda a gente... Parece um ruminante, meu. Uh, tenho que parar de mascar-me assim, estirar sim, desculpa. Ah, pronto, este piso está super tranquilo, como podem ver. Acabei agora de estacionar o carro. É assim, à minha volta está tranquilo. Nem há muitos lugares por preencher. Ainda há muitos lugares por preencher. Mas isto já me começa a assustar porque isto está Só vejo carros a entrar, a entrar, a entrar, a entrar por toda a parte. É uma louca! Cura! São 11 da manhã. Sei que toda a gente vai reclamar que eu estou sempre a buscar a pastilha. Mas tenho consciência juro. É ia... Já, cá estamos. Comprámos já dois amigas. <risos> Estão? Ah! Ah! não, não, e é é assim? Indolista. E eu tenho no meu iPhone. A Alice não queria aparecer aqui. Música Vamos agora à Disney! Oh meu Deus, isto tem muitas de princesas e muitas coisas que escolheram para a Madalena, já vou mostrar. Estamos na Disney! É impossível resistir. É aquela que de uma das cães. um cãozinho! Isto também é muito giro, tens tem as princesas todas em pequenino. Vamos levar a Rapunzel, que, by the way, isto em promoção, por isso sugerem que está de 60 45 euros, a 45€, levar Rapunzel para a minha Madalena. Pronto, já escolhi. Isto é loucura, porque está sempre a passar músicas da Disney. Estás a gostar aqui à loja Disney? Estou a amar. Pronto, a Alice em fui aqui a também o nós estamos aqui para não passar maseca e pronto. Ah, está aqui, amiga. Amiga! Vamos acabar por levar estas princesas todas da Disney para a Madalena. Já estão. Não estão... sei. Vou levar este conjunto de princesas. Também está em promoção. Iamos agora a Chico para comprar presentes para os bebés dos nossos amigos e já estamos na parte de embrulhar. Não, não, não sabemos não, temos tipo para, para onde entrar, para o continente. Saímos agora da Chico e esta é a situação. É, temos presentes para toda a gente! Já fizemos todas as nossas compras todas. Estão muito happy. Estes presentes a Chico depois parto com vocês porque já estão embrulhadinhos, o que é ótimo. Assim, é menos trabalho para nós. Este é que estamos a fazer um vlog no Colombo. Eu, eu o Gui nos lembramos de uh, onde é que nós entrámos. Eu ia jurar que tinha sido a entrada principal, o Gui pelos bichos diz que não foi. É, o Gui não diz nada, o Gui também não se lembra. Uh, mas aparentemente estamos assim. À procura do nosso lugar de estacionamento, vamos ver onde é que vamos esperar, Nós temos menos dois e neste momento estamos menos um, não sei fazer o que em concreto, mas tudo vai. Estamos no bairro de estacionamento, encontramos finalmente o carro, já deixamos lá os presentes e agora vamos almoçar. Ah, pronto, este está a ser o meu dia. Também, ainda é cedo, é que é uma da tarde? Duas. Duas. 14 e 14 Já passou meio-dia. Mano, esquece, sim, que é assim que está a coisa, sexta-feira. Vamos agora almoçar. A Alice adora gravar vlogs nos centros comerciais. É. Uh, portanto, adora fazer a vontade. Olha que bonito que está o Colombo. Sim. Cheio de luz. Uh, pronto, Dona Alice vai-se embora. Obrigada amiga, foi um prazer ter-te aqui. Uau. E Feliz Natal e essas coisas. Continuando o vlog da amiga, que ainda há muita coisa. É. Chegamos! sigamos <risos> sigamos a casa temos já a... <risos> temos um monte de presentes para dar o Natal olha só para tanto presente tantos presentes tantos presentes são muitos presentes de Natal puxa? <risos> <risos> sim sim meu amor Bem, chegámos. -os. Entretanto, o Gui já saiu porque foi comprar mais presentes. Eu ainda não tenho presente nem do meu pai nem da minha mãe. Estou muito triste porque queria imenso já ter. E não tenho. Portanto, não temos presente nem do pai nem da mãe. Entretanto, recebemos aqui uma coisa que eu vou vos mostrar. para com a luz aqui. Vamos fazer lanchinho para a bebê. Vamos fazer lanchinho para a bebê, para a mãe do bebê. Lanchinhos para todos. Vamos papar, nesta cadeirinha, aqui... a e... Também vai ficar meu um cookie! Bem, isso não é para ti. Eu não sei porque esta cama está assim. Ela olha para a Mas, primeiro vamos prender este bebê que eu tenho medo será Sei lá, que isto vira assim, sei lá. E agora está na hora do lanche. Nem que vai comer uma bolachinha, Maria. Não, não é para vocês, não, não. É para a Madalena. Toma gorda. Come essa bolachinha mesmo para ti. Benny? não. Ai que bom! Nada de atirar para o chão. Não se atira para o chão, Madalena, não, não. Doggies não é para vocês também. Bem, Bem, entretanto recebi um presente da Vista Alegre. Eu amo Vista Alegre. E a Vista Alegre faz parte da minha vida desde que me lembro. Da minha, não, de, dos meus pais mais. Então enviaram-me esta pequena lembrança e eu acho uma ótima sugestão de presente de Natal. Eu não sei quanto é que isto custa. Gorda, não dá a Benny, não. Então, basicamente, enviaram-me esta caixinha, muito gira, eu adorei, não estava nada à espera que me tivessem enviado, achei o máximo e é uma ótima sugestão de presente de Natal também, portanto, fica uma ideia também para vocês oferecerem no Natal. Outra mega coisa que me chegou aqui a casa foi esta caixa... Do Intermarché. O Intermarché enviou-me coisas de Natal. Não foram mesmo, queridos? Eu adorei. Intermarché. Muito obrigada. Vocês subiram muito na minha consideração. Andeu sempre aqui a mostrar que vou a Pinho doce e vocês é que me enviam coisas. Muito obrigada. Benny, não. Benny, não. Não, não, bebê. Para ah, bebê. Vai, bebê papai. Bem, isso aí de... interromper algumas vezes, porque a minha filha estava a dar bolacha maria e aos cães, e isso não é nada fixe. Bem, então o Intermaché enviou-me um cabaço de Natal com vinho. Enviaram-me esta vinhaça, um tinto. Muito obrigada. Depois, enviaram me também uns chocolates. Bolachas, estas tostas, no fundo, super finas uma coisa para o carro um cheirinho para o carro isto é também azeite enviaram-me azeite azeite de Moura portanto de Portugal isso é, é importante enviaram-me uma chouriça uma chouriça de Moura receita do fundão muito obrigada o Bill está aqui doido para Bill e não acredito Enviaram-me o meu queijo preferido de sempre, que é o queijo de azeitão, eu amo queijo de azeitão, e ainda também um docinho de tomate. Enviaram-me doce de tomate, sério, deem-me comida e compram a minha fidelidade para sempre. Esta situação está assim há horas, ela está à espera que a Madalena deixe cair um pouco. Eu acho que se caísse um bocadinho ela já ficava feliz. Este está louco para provar uma chouriça. Louco para provar uma chouriça, mas não vai acontecer. Isto é que é mais provável acontecer. Isto é bom demais. Bill sai daí. Foram muito queridos em mandar-me um, estes presentes. Eu adorei. Da Vista Alegre e do Intermaché. Da Vista Alegre. Eu amei. Eu, eu gostei imenso dos dois, mas não estava mesmo nada à espera de receber. Mãe. Mamã, ouviram? Foi mamãe, Não foi? Pronto. Não estava nada à espera. Achei muito querido da parte da Vista Alegre. Amei mesmo. Acho que... Pronto, adorei Bem, prosseguindo, enquanto a minha filha come uma blancha e tinha, eu vou fazer o meu lanche. Um... hey como é que é? Este é o meu outro móvel da cozinha que vocês raramente é vêm. Bem, os meus jovens estão a ver, se apanham ali uma coisa aqui da Madalena. Vou fazer um chazinho Primeiro, vou tirar a água da Madalena da café elétrica. Estou bem longe, não estou? Uh, vou tirar, porque senão fica é muito. Vou fazer chazinho. Chazinho para a mamãe. Até sempre comer já este beijinho de azeitão. Acho que eu vou fazer. Com um pãozinho torradinho. Devia fechar isto. Vou fazer. A minha filha deve já cruzar louca. Eu estou a falar tipo para nada, que é para a câmera. Ela está é tipo assim olhar é para mim. Não? Então eu tipo vou aqui, nestas, vou um pouquinho mais para dentro, é mais confortável, não porque é mais bonito, mas... Tenho chá feito de ontem, acham que beba? Se estiver é quente é porque este termo é tipo incrível. Não vou acreditar. Não vou acreditar, malta, mas uh, isto está quente desde ontem. Eu, tipo, não está a ferver, não está morno, está quente. Hum. Não acredito nisto. Está hum. hum. a temperatura que eu amo. Pãozinho, que é de Madalena. E a aguinha, que é para não ficar aí empanturrada. Vamos dar agora água e pão. Pãozinho e aguinha para esse bebê. Já comeu a bolachinha toda, pois foi? Madalena. É. Your